Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a sessão presencial da Agência Pública no número 9 de 2023. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa sessão presencial, que tem como objetivo obter subsídios para aprimorar a elaboração do Plano Estratégico Quinquenal de Inovação, PQ 2023-2028, do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEL. Informo que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 12 de 2023 e está sendo transmitida ao vivo pelo canal da ANEL no YouTube. Convido a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. This just... Bom dia. A diretora dessa sessão é composta pelos seguintes membros. Por mim, Ana Cláudia Serena dos Santos, assessora da diretoria da ANEL e presidente dessa audiência, Paulo Luciano de Carvalho, secretário de Inovação e Transição Energética da ANEL, e Fernando Soares Ferreira Miranda, secretário dessa audiência. Registro a importância da realização desta audiência pública para a ANEL, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência que precede a exposição de suas principais decisões. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEL via formulário eletrônico disponível na página de consulta pública número 12, de 2023, na área de participação pública até 22 de maio, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre a elaboração do Plano Estratégico Quinquenal de Inovação PQ 2023-2028, do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEL. Esta reunião obedecerá aos seguintes procedimentos. A apresentação da Secretaria de Inovação e Transição Energética da ANEL e manifestação dos expositores inscritos, limitada a cinco minutos cada. O encerramento da reunião está previsto para meio-dia. Para contextualizar todos que nos assistem, nessa audiência pública iremos apresentar a proposta do PEQ ANEL. O PEQ 2023-2028 tem o objetivo de aumentar até o final de 2028 a produção de inovação no Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação das Empresas de Energia Elétrica, reguladas pela ANEL. Ele contém os principais temas estratégicos e indicadores que nortearão as metas estratégicas para o um quinquênio, as quais deverão ser alcançadas por meio dos portfólios de inovação das empresas reguladas. Para a apresentação técnica, convido o Sr. Lucas Dantas Xavier Ribeiro, especialista em regulação da Secretaria de Inovação e Transição Energética. Senhoras e senhores, bom dia a todos. É, meu nome é Lucas, eu sou o coordenador de pesquisa de desenvolvimento de inovação da Secretaria de Inovação e Transição Energética, (STE). Estou é, aqui agora falando com os senhores e com as senhoras a respeito do plano estratégico com de inovação, o PECI. Podem passar o, o slide todo, por favor? Deixa eu ver. É você vai é sem passador, então. Pois bem, é, senhores, o plano estratégico né, ele é baseado em três pilares. O modelo é 3P. Hum? Ah, sim, ok. O modelo é 3P que é, significa estratégia, portfólios, programas e projetos, que é um, um modelo em que você tem uma estruturação hierárquica de planejamento, de gestão e de ação, e essa ação é manifestada no instrumento de inovação. Você faz esse trabalho, as empresas, juntamente com a Anel, farão esse trabalho por meio do mapa estratégico, que vai declarar a missão, a visão e os valores, bem como os objetivos estratégicos e as metas para esses objetivos. E... A avaliação dos, dos portfólios será feita por meio da avaliação multiatributo, que vai fazer uso de indicadores, que vai implicar numa simplificação do controle para a ANEL e para as empresas, e também na, no foco do programa, né, em buscar impactos globais e foco na inovação. E com esses três pilares nós temos o plano quinquenal, o PEQ. O primeiro deles, né, do, do modelo é a estrutura E3P. A estrutura E3P, ela é baseada na na parte estratégica, em que a ANEL define as metas estratégicas, a estratégia de inovação, as empresas também definem a sua estratégia com base nessas diretrizes, de modo a selecionar seus temas e parcerias de forma estratégica a atender às demandas do mercado e também da, da agência reguladora. Com essa gestão estratégica, são montados os portfólios, que vão ser um conjunto de programas e projetos, né, que vai dar a visão tática de, da situação da, do, do programa da empresa, e vai ser feita a gestão dos indicadores, das metas e dos portfólios. E, por fim, na esfera operacional, vamos ter as ações, os projetos e programas, que são as ações em si, ou a operação do dia a dia, que vai gerar os resultados e vai poder sofrer alterações com base na estratégia e na gestão dos portfólios. E esse conjunto de atividades vai resultar nos, é, nos frutos do programa e do portfólio, que são os resultados, que serão, por, por sua vez, medidos né, pelos índices Ampere e Ampara, que farão parte da avaliação multiatributo. Para fazer essa avaliação, nós contamos com a, o mapa estratégico, em que nós temos o papel né, de incentivar, por meio da regulação, é, ambientes favoráveis à inovação no sistema elétrico brasileiro como vetor de desenvolvimento econômico, social e, ambiente, e ambiental. Na, temos a visão também de virarmos referência mundial em inovação. E com os valores de compromisso com o interesse público, efetividade, transparência, autonomia, isonomia e cooperação. A, a primeira, a primeir, o primeiro agente do mapa estratégico é a própria ANEL, o órgão regulador. que Ele tem dois objetivos estratégicos. O primeiro é o foco na implementar o plano de comunicação e promover ações de publicidade e marketing do PDI ANEL. E o segundo é desenvolver e manter operacional a PINSE, que é a Plataforma de Inovação do Setor Elétrico, que é uma plataforma digital planejada para é, fazer a gestão e a divulgação das informações do programa. O Plano Quinquenal ele vai indicar os temas estratégicos, que são sete temas selecionados até o momento, para serem o foco da pesquisa da, da agência e, do, e, do, e das empresas reguladas. E, com isso, nós vamos para a esfera da sociedade e, nosso terceiro objetivo, que é levar resultados, né, levar efetividade do programa para o cidadão e para o consumo de energia elétrica. E isso será feito por meio dos agentes regulados, que são empresas, que vão também possuir três objetivos estratégicos, né, que é o direcionamento de recursos para os temas é, priorizados, que é tornar o PDI Anel uma oportunidade de negócio para o SEB, a, a, a ideia é que as empresas enxerguem o PDI Anel como uma oportunidade de melhorar e aprimorar o seu, o seu modelo de negócio dentro do setor elétrico, e também é, induzir para que a, a, os projetos né, eles cheguem nas fases finais da cadeia de inovação para níveis de maturidade tecnológica mais altos. E isso será feito por meio dos instrumento de inovação, e vamos ter aí o, o, os, a, as entidades executoras né, como a, as executoras dessa... dessa dessa atividade, né, que vão ter o objetivo 7, que é de melhorar a efetividade de, da aplicação dos recursos. Cada objetivo estratégico né, ele vai ser aferido no meio de indicadores, para os quais serão definidos resultados-chave, e metas, né, e também pesos. As metas são para todos os, o, os envolvidos, inclusive a ANEEL, e o peso somente se aplica quando a meta é, faz parte do, da avaliação das empresas reguladas. No objetivo estratégico, nós temos dois indicadores, ambos é, em relação à comunicação, que é a, a produção de workshops para chamadas estratégicas, e também o número de peças de comunicação audiovisual, que é uma, uma novidade no regulamento, da, referentes aos projetos e aos portfólios. O segundo objetivo é tornar a plataforma de inovação do setor elétrico operacional até 1 de março de 2025, objetivo da ANEEL. Nós também... No objetivo estratégico 3, temos dois indicadores, né, que é o percentual financeiro retornado como resultante dos portfólios de PDI, e o aproveitamento de projetos e ações do PDI e ANEL nas empresas de energia elétrica, ambos com peso na avaliação. Temos também o um indicador 6, o 7 e o 8, né, do objetivo estratégico número 4, que dizem respeito ao percentual de recursos do PDI e ANEL investidos nos temas estratégicos, a quantidade de empresas de energia elétrica com pelo menos um projeto, um tema abordado no seu portfólio, um tema estratégico, e a quantidade de empresas de energia elétrica por tema estratégico, sendo que esse último vai ser apenas monitorado, ele não, vai, não, não possui uma meta para esse quinquênio. No objetivo estratégico número 5, nós temos três indicadores, todos de monitoramento. E... O primeiro é relacionado com a, a, o dispêndio de, é, com startups dentro do PDI Anel, é, obedecendo a demanda legal da Lei Complementar 182. O segundo é a quantidade de startups participantes do PDI Anel, que vai ser monitorado. E o terceiro vai ser os produtos e serviços novos e aprimorados no PDI Anel, é, resultantes de projetos com TRL maior ou igual a 6, que também vai ser monitorado. No objetivo estratégico, número 6 vão ter somente um indicador, que é o percentual de recursos do PDI Anel é, investido em projetos ou ações com produto com TRL maior que 6, vai ter 15% no peso da avaliação das empresas. E no sétimo, no sétimo objetivo estratégico, vão ter cinco indicadores, que é o percentual de recursos de PDI Anel é, em relação... É, de, é, de contrapartida de terceiros, que é aplicado no PDI Anel, obtidos em decorrência de projetos ou ações desenvolvidos né, na, no, no programa. O segundo, o segundo indicador, número de titulações técnicas e científicas obtidos em decorrência de projetos ou ações desenvolvidos no PDI Anel. O terceiro indicador, ele vai ser monitorado apenas a quantidade de patentes e registros de propriedade intelectual. O quarto indicador são as publicações é, técnicas e científicas relacionadas ao produto dos projetos, né, é, sendo que elas vão ser classificadas na lista de periódico Qualis, como de primeira linha. E, por fim, o 17 sétimo indicador é o percentual de investimentos aplicados nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, conforme a Lei 9991, com meta de 30% para empresas fora dessas regiões e de 40% para empresas dentro dessas regiões. É, separei aqui o, o, os indicadores que têm peso, né? e vou falar agora da avaliação multiatributo. atributo é, Existe uma seleção de indicadores que eles vão é, aferir o desempenho das empresas reguladas dentro do, do, do, do programa de pdi anel e serão empregados para avaliar a efetividade da aplicação dos recursos no portfólio. A soma dos pesos vai dar 100%, e as empresas elas podem exceder essa meta até um teto para compensar em uma meta que ela seja particularmente boa, que seja estratégico para ela, se é, ela tem excelência, ela consegue compensar um resultado pior em uma meta que talvez não seja tão é, estratégica para o modelo de negócio dessa empresa. A avaliação multibru, é, multi atributo ela vai ser feita com base nesses indicadores. Nós vamos ter a medição do indicador que vai, vai ser utilizada no cálculo do atributo, e essa medição vai ser ponderada pela meta. Vai ser feita uma divisão do, do indicador pela meta, vai ser o, objetivo, o percentual de atendimento da meta. Esse percentual de atendimento ele vai ser multiplicado pelo peso da meta, que foi, que, tá, que foi apresentado na tabela anterior, e a soma desses, desses pesos, desses, desses atributos, vai nos dar a avaliação multicritério. O conjunto de indicadores né, e dos desempenhos das empresas vão ser aferidos anualmente e avaliados quinquenalmente. E a ideia é que as empresas tenham, né, é, é, a, cada, a cada momento, né, uma visão de que, qual posição ela está dentro dos indicadores, qual a, a, a, o seu desempenho e quanto falta para a meta, ou, ou, é, dando condições dela se é, dela, dela ajustar, né, fazer ajuste de curso para cumprir o, o, a avaliação. Em relação à aprovação de recursos, né, vai ser utilizado o índice Ampé, que é aquele somatório, e empresas que obtiverem um índice Ampere menor que 85%, elas vão ter um percentual de aprovação de recursos igual ao índice Ampé, e empresas que excederem esse valor vão ter a totalidade dos recursos aprovados. Sendo que os recursos aprovados não é, incluem recursos que porventura tenham sido aprovados, é, excepcionados em auditoria dos projetos, das ações de, de inovação, os quais não serão passíveis de reconhecimento. Vou falar agora dos temas estratégicos, que são sete. né? primeiro tema é, regulação, é digitalização do sistema elétrico brasileiro. O segundo tema é sistemas de armazenamento de energia, excluindo hidrogênio, que vai ter um tema próprio. O terceiro é cibersegurança. O quarto é hidrogênio dentro do setor elétrico, né, como o vetor energético. O quinto é eletrificação da economia. O sexto é energias renováveis, meio ambiente e mudanças climáticas. E, por fim, o sétimo tema é, são novas tecnologias de suporte, inteligência artificial, é, realidade vi é, virtual e aumentada, que são tecnologias que dão apoio e suporte e perpassam várias atividades do setor elétrico. Em termos de próximos passos, é, estamos aí com a consulta pública em andamento, né, com previsão de conclusão agora em maio. É, estamos realizando workshops e, e, e reuniões para fazer avaliação das contribuições e receber é, ter contato com a sociedade, com os consumidores. E está prevista a deliberação final no mês de junho pela diretoria. Em termos do planejamento do plano quinquenal, né, nós temos um cronograma também de operação. De julho a dezembro deste ano, vamos estar em uma operação experimental, onde vai ser feito monitoramento e adaptação, e quaisquer eventuais correções de curso, seja nos sistemas informatizados ou no próprio é, regramento do programa, caso seja encontrado algum problema. De janeiro de 2024 a dezembro de 2028, vai estar em vigência plena a, o, o plano quinquenal e a avaliação se dará pelo o monitoramento e avaliação se darão pelo Ampere. Em janeiro de 2029, vai, dar, vai ter início ao segundo o segundo quinquênio, com o PQ número 2, e em março de 2029, vamos finalizar a avaliação do primeiro quinquênio e será publicado o reconhecimento dos investimentos. É, com, a, com o Plano Quinquenal, nós esperamos é, aumentar a visibilidade do programa de PDI Anel no setor elétrico, na sociedade e também internacionalmente. Nós também desejamos promover o alinhamento estratégico dos temas e ações entre as empresas e do programa como um todo com o sistema de inovação brasileiro, a melhoria da qualidade dos resultados de ciência e tecnologia, a melhoria da qualidade e quantidade dos resultados de inovação e também incentivar a regionalização da inovação em todo o Brasil. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. É, agradeço a apresentação do Lucas. É, passaremos a ouvir e registrar as sugestões propostas dos expositores inscritos. Quem desejar fazer uso da palavra que ainda não tivesse inscrito, pode procurar o nosso pessoal de apoio na entrada do auditório. Como tivemos também apresentações enviadas por e-mail, nós vamos intercalá-las com as apresentações ao vivo. Assim, de imediato... É, iniciamos com a palavra do senhor João Manuel, representante da Neoenergia, que encaminhou um vídeo para a agência. Olá a todos, meu nome é João Fonseca, eu trabalho no Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Neoenergia. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a ANEL e todo o time da nova Secretaria de Inovação e Transição Energética e parabenizá-los pela atualização do programa de PDI regulado. A ANEL Energia pondera que o novo Programa de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação, cujos procedimentos foram aprovados em 2022 e agora o Plano Quinquenal de Inovação da ANEL, são evoluções importantes e muito bem-vindas no programa regulado. A substituição da avaliação por projeto pelo modelo E3P traz muito, muitos benefícios para o PDI Anel, pois, em primeiro lugar, direciona os portfólios das empresas para um norte comum, para uma visão de longo prazo, estimula que a inovação seja disponibilizada no mercado, ao mercado, que é o objetivo fim do programa e que sempre foi a nossa filosofia de trabalho aqui na Neo Energia. Atualiza o programa regulado para um modelo em linha com os novos marcos legais e estratégias nacionais de inovação e permite o amadurecimento do ecossistema de inovação e novas oportunidades de negócio no setor elétrico brasileiro. O estabelecimento do plano de comunicação do PDI Anel também é uma evolução importante, direciona melhor os esforços de comunicação para garantir a transparência para a sociedade com relação aos resultados do programa e como contribuição nós sugerimos que em lugar de contrapartida haja um teto de gastos com comunicação, sendo que qualquer gasto acima desse teto seja custeado pelas empresas. Com relação aos KRs de avaliação das empresas, nós acreditamos que de um modo geral eles estão bastante em linha com o objetivo do PDI Anel e eles estimulam o amadurecimento dos portfólios e a disponibilização dos produtos para o mercado. Como contribuições, nós sugerimos que para o KR2 que a meta de peças de comunicação audiovisual seja proporcional ao número de projetos do portfólio, mas que a empresa tenha autonomia para a definição dos conteúdos em vez da obrigatoriedade de uma peça por projeto. Para o KR4, nós sugerimos que no cálculo do retorno financeiro do portfólio possam ser considerados outros ganhos, como redução de custos e aumento de receitas advindos da utilização dos produtos desenvolvidos pelas empresas, além de royalties indiretos e a comercialização de serviços tecnológicos. Para o objetivo estratégico 6, nós sugerimos que o seu texto seja alterado para induzir para que a maior parte dos recursos sejam investidos em projetos com TRLs elevados e que o KR12 seja alterado para que a meta seja de investimento de 40% dos recursos em TRLs 7, 8 ou 9 e que mais 30% dos recursos sejam investidos em TRLs maiores ou iguais a 4. Dessa forma, nós teríamos 70% dos recursos, no mínimo, sendo investidos em TRLs maiores ou iguais a 4, sendo que destes 70%, 40% em TRLs maiores do que 6. Para o KR14, nós sugerimos que ele seja substituído pelo KR15, uma vez que o desenvolvimento de produtos que são objeto de proteção de propriedade intelectual está muito mais ligado com o objetivo do PDI Anel do que a titulação técnico-científica, que no nosso entendimento, apesar de ser importante, ela deve ser encarada como um ganho adicional do programa e não como um objetivo fim. E finalmente, para o KR16, nós sugerimos que possam ser considerados também a apresentação de trabalhos em eventos nacionais e internacionais, como o SEND, SNPTE, Distributec, o próprio CITENEL, além da demonstração dos produtos de PDI em feiras. Finalizo mais uma vez parabenizando a ANEL pela atualização do programa. Nós estamos entusiasmados com o novo regramento e com as novas possibilidades e nós encaminharemos as nossas contribuições escritas oportunamente. Muito obrigado. Olá a todos, meu nome é João Fonseca, eu trabalho no Departamento é de Tecnologia. De Bom, agradecemos a participação do João Manuel, que encaminhou o vídeo, e agora eu convido o senhor Guilherme Amaral, é, representante da ISA CETEP, para ir à tribuna fazer sua contribuição oralmente. Bom dia. Bem, infelizmente eu não tenho a apresentação aqui, eu não achei um pendrive, mas vou fazer aqui a arguição oral é, de alguns pontos que nós achamos importantes, importante ressaltar. Né. Começando, acho que parabenizando a agência pelo ótimo trabalho, de fato a proposta tanto do novo, dos novos props, assim como o PEQ é, representa de fato um avanço no programa, né, vai atende às demandas do mercado né, para buscar cada vez mais inovação, integrar esses produtos é, no mercado, nas nossas empresas, trazendo também novos atores para o pro programa do P&D. Isso é muito relevante, muito bom. É, então, as diretrizes estão claras e estão muito alinhadas com o que a gente entende. E acho que as contribuições são mais é, também em relação ao como fazer, que vai ser o nosso próximo desafio aqui, é, muito focado nos indicadores, na fórmula de cálculo desses indicadores e nas nas metas estabelecidas. Antes disso, acho que tem dois pontos mais gerais que é importante a gente acha importante destacar, que um é o foco em grupo econômico e não em empresa de energia elétrica, como tem sido destacado no PEQ e no Prope, porque nós somos... A estratégia é definida pelo grupo, o portfólio é composto pelo grupo, as concessões individuais não possuem uma estratégia definida. Né? Então, é importante o foco da regulação ser no grupo econômico, no caso, a Isa e não suas 13, 15, 16 concessões que vão é, se desdobrando ao longo do tempo. E o outro tem a ver com o tema estratégico. Nós é, entendemos que os temas estratégicos são bastante abrangentes e, de fato, endereçam os grandes desafios que o setor elétrico passa. Mas uma pequena sugestão no tema estratégico 5, que retrata que fala sobre a eletrificação da economia, a gente entende que a eletrificação da economia, ela vai requerer um novo ambiente de mercado, um novo ambiente regulatório para viabilizar esta transição energética, né, que nós todos nós conhecemos aí como os 3D, 5 ds tantos Ds quanto forem. Mas então a nossa sugestão é expandir o conceito do tema de eletrificação de economia e aspectos regulatórios e de mercado para viabilizar essa transição energética. Com isso, a gente viabiliza a continuidade de esforços de pesquisa é, em novos arranjos econômicos, novos arranjos regulatórios, que é bastante importante para um setor tão regulado como o nosso. Nós sabemos a importância da inovação regulatória para viabilizar, inclusive, a inserção de novas tecnologias nas nossas ativos, né? principalmente nós, da transmissão, que precisamos muito deste apoio e desse é, dessa visão regulatória. Então, acho que esses são os dois comentários gerais em relação aos aos indicadores, a, a meta e a fórmula de cálculo dos indicadores. Em relação aos indicadores em si, também estão muito aderentes, estão muito estão corretos, do nosso ponto de vista, mas em relação à nossa preocupação, é mais em como operacionalizar o cálculo e a meta. Então, assim, em relação ao KR2, que é o número de peças de comunicação audiovisual, a nossa principal preocupação é o volume demandado. assim um, Uma peça por projeto, e mais por ano, mais uma peça por trimestre, por portfólio, por um portfólio que pode chegar, no nosso caso, facilmente a mais de 25 projetos, vai, na prática, requerer que nós criamos uma nova área de comunicação para atender o P&D. É, para empresas que são listadas em bolsa, que são parte de grupos multinacionais, o processo de comunicação não é tão simples, por mais que seja só um minuto, requer uma preparação, requer uma série de aprovações, de alinhamentos com é, internos. Então, a nossa sugestão é reduzir para pelo menos um é, uma peça de comunicação do portfólio por ano, que já atende ali o objetivo de explicar a nossa estratégia de comunicar como nós estamos compondo esses portfólios, e... Isso já ajudaria, mas acatando também a ideia da Nova energia de reduzir também de projetos. É, em relação ao KR4, acho que esse é o principal, a nossa principal preocupação, é a forma de cálculo deste indicador. Né? E, se nós entendemos, e o objetivo de todo mundo, e nós já fazemos isso, é ter uma inovação que gere impacto para a sociedade, que contribui com a modificação da tarifária, mas nós entendemos que a apropriação dos benefícios e eficiências né, da, da da eficiência gerada também pela inovação, pelas empresas, para a modicidade tarifária, já é realizada, no nosso caso, nas, nas revisões tarifárias periódicas e os deságios e leilões que a gente tem no processo competitivo. Né? Então, o foco para uma empresa de transmissão é que essa, esse ROI ele é medido pela eficiência gerada nos nossos processos. E a gente sabe que medir isso e auditar isso é muito difícil, não tem como a gente, no balancete, estabelecer uma linha ali de eficiência em processos decorrentes de uma digitalização, de uma nova tecnologia. Então, a gente acha que a, a fórmula de cálculo deveria ser através do relatório de VTE, assinado por representantes legais da companhia, reconhecendo que aquela tecnologia trouxe benefício para a empresa, mas que, de fato, é o máximo que a gente vai conseguir é. fazer, é algo que é um desafio, quase que conceitual e teórico, de como medir, mas a gente entende que restringir é, o ganho econômico a comercialização de, de royalties, por exemplo, ou de novas tecnologias, é, foge do objeto da nossa concessão, foge do interesse econômico dos acionistas e da, da, das empresas. Nós não vamos conseguir criar escritórios de comercialização. 1% ao longo de 5 anos pode ser um volume alto, que vai requerer um esforço que não está alinhado às estratégias das companhias. Então, nós integramos tecnologia para prestar o melhor serviço público de transmissão de energia elétrica. Então, a forma como a gente entrega essas inovações é através da eficiência do nosso processo. Então, acho que a fórmula de cálculo é onde a gente gostaria de é, que fosse revista e que considerasse é, essa característica da atividade de transmissão de energia elétrica. É, o KR5, né, que em relação ao aproveitamento dos projetos, está muito associado também à preocupação do KR12, que é relacionado ao TRL, 6 acima. É, um 50% de projetos implementados ou de projetos acima de TRL7 contradiz até um pouco a lógica de pipeline, de funil de inovação, né? que a gente trabalha, a gente sabe que inovação é uma atividade de risco, é um investimento de risco, que existem muitas incertezas de mercado e tecnológicas, e que nós entendemos que, é quase que lidar com a sorte garantir que 50% de todos os esforços de inovação vão, de fato, ser implementados e vão chegar no TRL 7. E, especificamente a esse KR, né, do TRL 7, que é o KR 12, é, também tem uma questão do próprio ecossistema de inovação brasileiro O ecossistema, o TRL 7, por exemplo, ele já prevê por, é, um protótipo implementado em ambiente operacional. Isso, para nós, significa ter uma certa homologação, certificação, industrialização, que muitas vezes foge do controle da própria companhia, requer Anatel, Inmetro, requer uma série de, de, de critérios de segurança, requer procedimentos de rede junto ao ONS e a própria ANEL, para a gente conseguir implementar uma tecnologia em ambiente operacional. Então, pedir 50% de todos os projetos neste TRL, que chegue até este TRL, é muito difícil para nós. É. É. Desculpe, e por fim, é, o KR14... Que, requer, que, que 50% dos é, dos projetos que gerem algum tipo de capacitação, a gente já faz isso. É uma sugestão muito simples. O próprio projeto o próprio programa está pedindo, está desenhando um caráter muito aplicado dos projetos. Então, significa que eu vou desenvolver muitos projetos com startups, empresas tal. Eu não consigo fazer capacitação, lato senso e estrito senso, com esses atores. Então, acho que capacitação, incluir a palavrinha capacitação profissional tecnológica, ajudaria, porque aí sim eu consigo fazer uma capacitação, um treinamento com fornecedor, com a ICT, mas não necessariamente um mestrado com eles. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. É, agora passamos ao vídeo da senhora Rosemeire Cecília, representante do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica. Bom dia, Rosemary Costa, presidente do Conselho de Consumidores aqui da área de concessão da Energia no Mato Grosso do Sul e presidente da Associação Nacional dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica. Representamos 88 milhões de consumidores de energia elétrica para o Brasil. Estamos aqui participando da audiência pública número 9, que trata do... Plano Estratégico Quinquenal de Inovação, PQ 2328, do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, PDI da ANEL. É, aqui, agradecer sempre a, a parceria é, dos nossos colegas conselheiros, né? É, a Lei 8.631 nos compete aí, é, nos posicionar sobre as questões ligadas ao fornecimento de energia elétrica, tarifa, adequação dos pre, dos, da prestação dos serviços ao consumidor final. É, só aqui na área de concessão da energia, nós representamos 1.097.841 consumidores de energia elétrica. Como eu disse, nacionalmente, 88 milhões de consumidores. Por isso, nós estamos aqui para... É, elevar é, o posicionamento da, da ANEL em relação a esse planejamento, dizer que nos objetivos estratégicos, os OES, é, nós relevamos o, o objetivo estratégico número 3, que trata de aprimorar a efetividade do investimento público em benefício do nosso consumidor. Este sempre vai ser o foco é, do, do cMS do CONACEN. É por quê? Porque nós precisamos entregar um serviço de qualidade para o consumidor a preços módicos. Infelizmente, é, nós estamos atravessando aí uma alta nas tarifas, né? é, muito provocada por vários efeitos de legislação, mas é, temos que também o, o objetivo estratégico número 6, que é induzir para que pelo menos 50% dos recursos sejam investidos em projetos é, com TRL maior do que esses. Isso é muito importante, né? Então, sim, nós precisamos, então, trazer essas novas tecnologias para o serviço é, de, de fornecimento de energia elétrica e isso tem que ter um retorno, afinal de contas, é, esse planejamento envolve efetivamente é, os serviços os serviços que serão pagos tá certo com recursos que estão é, é, na nas concessionárias e são pagos na tarifa diariamente pelo consumidor no Brasil então assim em relação aos temas estratégicos né do pq 23 28 nós queremos dizer que todos são importantes né mas em relação ao tema estratégico afeto ao hidrogênio, é, a nossa pergunta é assim, qual o benefício para os consumidores brasileiros? Né? É um serviço que vai ser subsidiado provavelmente com recursos é, é, é, do, do, do, do consumidor? Esse consumidor efetivamente vai utilizar essa energia aqui no Brasil? Então assim, é, se, se for para a gente... É, é, é, gerar energia para vender para outro país isso onerando a tarifa do consumidor brasileiro nós nos posicionamos assim muito reticentes, queremos saber qual vai ser a discussão em relação a esse tema e também trouxe aqui a questão da eletrificação da economia, assim na nossa visão não tem um benefício imediato para o consumidor né? é, é, é experimentamos projetos de instalação é, de, de, é, é, de recarregamento rápido é, é o que a gente traz aqui nessa foto né é, do, do tema estratégico eletrificação é, no nosso ver benefício para empresas e donos de carro elétrico essa é uma realidade do Brasil é, efetivamente né esses carregadores ultra rápidos de um mega é, é, é, pode beneficiar outros nichos não Eu, os recursos que a gente está tratando efetivamente para é, trazer inovação tecnológica para a nossa rede. Quem, de quem a gente trata? O setor elétrico trata de geração, de transmissão e de distribuição. É disso que nós estamos falando, nós não somos contra é, qualquer inovação. E em relação também é, à questão do hidrogênio, a gente trouxe aqui esse slide, eh, os sabores do hidrogênio, né, conforme eh, a, molar, a molécula final é sempre a mesma, né, o hidrogênio, mas dependendo de como é produzido, eh, o impacto ambiental que traz, né, ela recebe o um nome e uma cor. Então, trouxemos aqui eh, uma, um slide que está na nota técnica. Então, a nossa pergunta é, existe vantagem de não usar a nossa rede, né, é, o sistema interligado nacional é, para vender essa energia que é mais barata, a energia da hidroeletricidade, a energia que nós já pagamos a sua estrutura eólica, solar, né? E aí, é, da física básica, a quantidade de energia ser obtida com hidrogênio é sempre menor do que aquela que ela usada para criar o, o, o hidrogênio. Então, assim, nós precisamos, sim, debater esses temas, né? Mas olhando, assim, o nosso nicho. E por isso, a gente trouxe aqui esse slide falando da lei 9.991 de 2000, de que ela trata de... É, fatiar esses recursos do fundo, né? Então, assim, é 0,75% da receita operacional líquida de cada área de concessão. 40% desses recursos vai para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e que a gente foi observar lá. De 99 a 2023 foram destinados para esse é, fundo 7 bilhões somente foi é, executado 1,5%. Então, nós precisamos de fato equacionar, discutir, planejar. É, em relação à anel, verificamos que 40% do que é, foi destinado, ela utilizou 6,8 bilhões né, de 2008 a 2020. Então, assim, a receita também do, do, do, do o PE é 0,25% da receita operacional líquida. Então, 80% vai para a ANEL, 20% vai para o PROCEL. A gente já esteve é, discutindo o PROCEL, eu já, já participei das discussões, do fechamento, do planejamento, é muito válido. Então, assim, esses valores estão sendo pagos pelos consumidores, por isso nós estamos aqui falando para vocês, senhores, é, diretores da ANEL e comunidade que no, no, nos acompanha nessa audiência pública e principalmente para o nosso relator, doutor Thiele né? é, os resultados em 23 anos do Fundo é, Nacional de Desenvolvimento são inexpressivos, então nós precisamos fazer com que esses recursos sejam carregados para o nosso segmento, para o SEB para o setor elétrico brasileiro e nós estamos falando de que? De é, geração, de transmissão e de distribuição. Então, a ANEL tem que integra, integrar suas ações é, com esse fundo, é isso que a gente é, postula aqui, tá? É, e, e, assim, é, em relação aos indicadores, né, é, que, que, que está disposto na nota técnica 01 de 2023, é que foi publicada em 19 de janeiro de 23 nós queremos é, é, tratar aqui é, de aumentar a meta do percentual financeiro retornado com os recursos de portfólio de PDI, que está um por cento e na nossa é, ótica né na nossa visão é, esses valores a meta tem que ser aumentado tá certo então assim nós não vamos colocar uma sugestão mas achamos que um por cento é pouco em relação ao dispêndio com startups é, no PDI da NEL, é, nós queremos incluir peso, tá certo? É, e, e o dispêndio com startup e a quantidade de startup participante do PDI da NEL, é, nós achamos que é, deve-se incluir pesos é, nesses, é, é, é, nesses indicadores aqui para melhor é, é observar aí a sua execução. É, no, no, no, no indicador 14, que é o número de titulações técnicas científicas né, obtidas em decorrência de projetos e ações desenvolvidas, nós achamos muito relevante. Nós queremos que as nossas, os nossos gênios, os nossos é, jovens cientistas sejam titulados mestres, doutores, pós-doutores, né? Mas essa é, é, é uma situação que é 5% de peso, é, nós achamos, assim, que, que quem tem que é, valorar isso são as academias, não aqui, né? Então, assim, ou pelo menos mitigar e colocar um pouquinho desse para startup. É, e, e, e as publicações que são muito relevantes, porque é resultado do trabalho é, é, aí dos, dos nossos... É, é, valorosos cientistas, né? É também imaginamos assim que o peso está muito alto, mas é importante. Nós temos que trabalhar nesse sentido. Portanto, senhores, é, nossa conclusão é de que o foco deve ser é, na melhor solução para o consumidor, é, o, o, o, o benefício. É, ao consumidor deve ser revertido em reais para que ele possa saber efetivamente o que o, qual é a melhora o, o que, que é, impactou positivamente para reduzir o efeito na sua tarifa e sermos efetivos. Né? O, o, o objetivo estratégico número 7 é importante, né? é, e, mas principalmente tudo que a gente pensa de inovação tecnológica tem que ter o foco de reduzir os custos dos serviços aos consumidores. Então, é possível discutir hidrogênio, eletrificação de transporte como temas estratégicos, na nossa ótica, conjugado com o fundo setorial dos transportes, né? Reduzir o efeito estufa é uma responsabilidade de todos nós. E nós é, é, estamos advogando nesse sentido. Temos que discutir, sim, mas cada um com seu fundo setorial específico. O nosso, nós temos um serviço. Que é, é, já é cotado em dólar, né? Qualquer investimento que qualquer concessionária faça não é de reais, são de milhões de reais, bilhões, né? para reforçar a rede, como acontece aqui no Mato Grosso do Sul, e deve acontecer nas 51 outras áreas de concessão. Então, nós agradecemos a oportunidade da nossa manifestação, estamos falando por duas instituições, pelo Conselho de Consumidores aqui da área de concessão da energia no Mato Grosso do Sul, e pelo Conselho Nacional, na nossa Associação Nacional de Conselho de Consumidores, que representa aí 88 milhões de consumidores. Muito obrigada, esperamos... É, que as nossas sugestões escritas sejam aceitas por essa colenda Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, agradecemos a apresentação da senhora Rosimeire e chamamos ao púlpito o senhor Marcos Vinícius, do Instituto Abrate, por favor. Bom dia a todos, bom dia à mesa, aqui em nome da Ana Cláudia, eu saúdo toda a diretoria da Anel e a todos os presentes. Uma breve aqui, a visão aqui da, do Instituto Abrat sobre, sobre o plano quinquenal né, de inovação, com a visão da transmissão. Né. Por favor, é, é só eu que vou passar. bom é só uma informação breve o instituto entrou em operação recentemente né, ele foi instituído em 21 iniciou as operações efetivamente em julho de 2022 com um projeto cooperado né que é, que, que tem essa uma visão sistêmica aqui com é o um sistema de inteligência analítica do, do setor elétrico brasileiro esse esse trabalho está em andamento né ele ele já avançou aí em 28% até abril de 23, e a gente está fazendo também um outro projeto cooperado, a avaliação da capacidade do mercado, que já avançou em 40% até abril também, e está em fase de estruturação um projeto de confiabilidade, é, com a previsão aí da gente já fazer o cadastramento dele aí no próximo mês. Evidentemente que vocês já viram aqui, né, que a gente tem aqui o são parte da, da BRAT. Né? A BRAT criou esse instituto, a Brat já tem mais de 20 anos, e criou esse instituto para poder dar esse tratamento cooperado a, a, aos projetos de interesse sistêmico. Aqui a gente está falando de interesse sistêmico, que parte da ANEL, passa pela EPE, pelo INS, é, e pelo Ministério de Minas e Energia também, que, que vai fazer as políticas públicas. Né? Bom, aqui é só para onde que eu aponto aqui. Bom, aí é só uma visão aí das associadas da BRAT, né, que, que, que fundou o Instituto a partir de 2021, e as, e as próprias associadas da BRAT, que a gente está tá associando aí durante o, desde o início desse projeto. Bom, aqui é só a informação, mas passando diretamente aqui para as, para as contribuições. É, o que a gente percebeu no nos objetivos e no próprio tema estratégico a gente já tinha até manifestado aí no workshop, né, que a transmissão é um, a gente está pedindo para inserir lá na descrição do tema eletrificação da economia que a gente considerou mais próximo, né, dos temas definidos, do que, que seria, é, é, qual que é o, o tema que, que agregaria aí a, a importância da transmissão, né, como viabilizador da transição energética. Considerando esse fato, né, que é um fato mundial, tá todo mundo, quem não tem transmissão, está investindo em transmissão no resto do mundo, conexões de corrente contínua de longa distância, conexões em corrente alternada. Então, considerando que esse é um, é um objetivo estratégico muito claro para a transição energética, porque ele vai viabilizar a agregação das fontes, qualquer tipo de fonte, né, é, ao seu grid, ao seu backbone, né, funciona como backbone no nosso sistema de transmissão que tem mais de 175 mil quilômetros, a gente está considerando com esse fato, né, que a gente que há uma necessidade de incentivar essas concessionárias reguladas, né, é, que agregue o valor na implantação, na operação e manutenção, manutenção e gestão dos ativos, com foco na disponibilidade, porque se não tiver a transmissão, a gente vai ter evidentemente uma dificuldade de fazer essa transição energética com a segurança que se espera, né. É, e aí a gente tem aqui essa preocupação já citada aqui pelos colegas aqui, né, pelo pelo Guilherme e, e pela e a Brat vai falar aqui também. É, com, com esse item de TRL moto que 6 e alguns KRs já citados aqui pelo Guilherme, e ainda bem que ele falou antes de mim, eu não preciso de entrar no detalhe. Com essa visão sistêmica de uma de uma, uma transmissão igual à nossa, continental, a gente acha que precisa de criar um KR ou substituir um dos propostos, né, aqueles que não for, não tivessem a mesma relevância dessa proposta, que represente o interesse sistêmico do Sistema Interligado Nacional, incentivando as transmissoras em projetos estratégicos de inovação aplicáveis com foco nos aspectos de segurança, qualidade e confiabilidade requeridos, já requeridos nos procedimentos de rede. A gente já tem que responder por isso, a gente acha muito importante que a gente tenha uma visão através de uma medição de um de um, de um kr com, com um olhar sistêmico né é, os projetos que eu acabei de citar são projetos que que demonstram eu já vou terminar eu já vi que meu tempo terminou eu já vou eu já vou só concluir é, a gente a gente sente essa essa, essa falta de que é, a gente precisa olhar para o sistema esse sistema está tá passando por uma alteração que não havia ocorrido antes no Sistema Interligado Nacional, que é uma, uma solicitação né, e uma realidade de acessos, de uma solicitação de acessos com uma, uma carga na outra ponta que está se reduzindo com a geração distribuída. Então, esse fato, por si só, e pela é, por, por, por fontes, por essas fontes serem, serem intermitentes, traz um, um transtorno para a operação do sistema. Bom, aí os demais itens, nós estamos repetindo, né, que a gente viu aqui que, ao em vez de considerar o portfólio das empresas de energia elétrica, que tem lá um CNPJ específico, por grupo econômico pode ser importante, a gente vai ter um portfólio mais ampliado, com uma visão mais adequada assim, do, do, do desempenho né, dessa carteira. É, a gente também está sentindo que o prazo está muito próximo da consulta pública, com a, com a vigência no 1 de julho, é, a gente está pedindo então um adiamento desse prazo né para pra um, pra um prazo não tem um, um, um, um, um, uma proposta específica né a gente é, a gente deve fazer alguma alguma consideração aí na contribuição é, na, na CP né que termina em 22 e dos é, e a gente está vendo né que tudo que vai ser medido vai ser pela pince né que é uma plataforma que está planejada que está sinalizada para 2025 que ela é crítico né para bom dia essa aderência dos dos, dos fatores-chave né, dos, dos, e dos temas estratégicos aí com o programa da ANEL, é, com o programa quinquenal da ANEL 23, 28. Era essa a contribuição aqui. Obrigado. Muito obrigado, Marcos Vinícius. Passamos agora para mais uma contribuição em vídeo do senhor Lindenberg Reis. Bom dia a todos, meu nome é Lineberg Reis, eu represento a Abrad, Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, e eu gostaria de hoje é, passar aqui com vocês algumas preocupações e percepções da Abrad em relação ao Plano Estratégico quinquenal de Investimentos e aos procedimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. São cinco tópicos que a gente vai comentar ao longo dessa apresentação, mas basicamente a caracterização dos projetos, o reconhecimento dos recursos investidos, a previsibilidade dos indicadores amperes, a composição dos KRs que fazem parte do, da proposição do Ampere e os temas estratégicos vinculados ao Pq No primeiro ponto, a gente está com bastante preocupação do que é a caracterização de um projeto como pesquisa, de desenvolvimento e inovação. Então, no momento que agora a gente tem uma escala de TRLs a serem identificadas, para a gente está faltando muito ainda a compreensão de como que eu classifico um determinado projeto segundo o seu respectivo TRL. Então, por exemplo, a gente está entendendo que, inclusive na consulta pública, está faltando materiais como esse guia de avaliação de maturidade tecnológica que nos possibilitasse de fato vincular projetos a pesquisa, desenvolvimento e inovação, então a gente está entendendo que está faltando essa caracterização ou este documento no âmbito da consulta pública. Em relação aos recursos investidos, a gente está entendendo que pode estar ocorrendo um tratamento não isonômico, empresas com perfis similares têm reconhecimento de investimentos bastante distintos, Esse exemplo que a gente traz para vocês, uma empresa com um ampere de 85%, ela tem 100% dos seus recursos é, reconhecidos ao final do, do plano quinquenal, E uma empresa que tem 84% de performance, ela tem 16% de glosa. Ou seja, 1% de diferença de performance ocasiona 16% de glosa. Esse tratamento a gente está entendendo que é não isonômico e que deveria ser evitado. Então a gente propõe alguma métrica mais linear, para reconhecimento dos investimentos, como, por exemplo, a, a taxa de insucesso. Se a taxa de insucesso permitida é de 15%, que então haja uma linearização dessa taxa, de tal sorte que performances similares tenham reconhecimento dos investimentos similares. Essa é a nossa proposta em tela é, para esse exemplo fictício que a gente está trazendo para vocês. A gente entende também que é extremamente necessário a gente ter previsibilidade, ainda mais nesse momento de novos procedimentos sendo válidos a partir do segundo semestre de 23 Então, é muito importante que neste primeiro plano estratégico quinquenal, os indicadores do Ampere se mantenham estáveis para esse plano e não seja rodado o coeficiente de, de, de Pearson, porque isso pode trazer... É, distanciamento entre o que a gente quer agora, que é a previsibilidade de tudo o que está se fazendo em um ambiente de incertezas. Então, a gente entende que é preferível que os indicadores que ficarem na proposta final da NEO para compor o ampere que eles então sejam estabelecidos e sejam levados a cabo até o final de 2028. Sobre os 17KRs, a gente aqui não vai ter tempo de abraçar todos eles, mas nos preocupa de, de grande maneira o KR4, que é a requisição de que as empresas tenham 16% de retorno dos investimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente está entendendo que pesquisa, desenvolvimento e inovação não tem esse condão de gerar receita para as empresas, então a gente está enxergando esse indicador com bastante temeridade. Também enxergamos um pouco com cautela a questão de investimentos necessários com meta mínima para TRLs acima de seis, a gente está entendendo que há toda uma cadeia de desenvolvimento de pesquisa e, portanto, você ter requisitos tão elevados assim pode, de fato, trazer incertezas, inseguranças às pesquisas que forem desenvolvidas e a gente está entendendo em relação aos três últimos KRs, o 14 e o 16 e titulações acadêmicas ou até mesmo... É, publicações e periódicos podem ser simplificados, Esse não é o grande objeto de uma pesquisa de desenvolvimento e inovação e por fim, dos temas estratégicos a Anel listou 7, mas a gente gostaria de trazer no mínimo mais dois. quer dizer, a questão do sandbox regulatório são necessários, a questão também de talvez explicitar o desenvolvimento de smart grid para o segmento de distribuição é extremamente importante, é, então para o tempo que tínhamos era isso, muito obrigado Agradecemos a, o vídeo encaminhado por Lindenberg, representando a Abrade. Chamamos ao púlpito o senhor Vanderlei Alfonso, da Enel Brasil. Ah, não. Desculpa, gente. Eu chamo ao púlpito o senhor Rafael Ribeiro Calado, da Enge, da Enel Vídeo. Bom, bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui falando com vocês hoje. É, antes de mais nada, eu queria dizer que eu trabalho é, na Enge e com P&D já há 13 anos, e, para nós, sempre foi uma dificuldade grande conseguir tentar medir os resultados é, dos projetos e dos portfólios que a gente desenvolve, até uma discussão grande que nós tínhamos com as nossas com a nossa diretoria quanto a isso. Então, eu acho que essa reformulação, esse grande trabalho que foi feito aqui pela agência, tende a facilitar muito essa essa tarefa. tá Então, parabéns pelo trabalho. É, e vamos lá. Deixa eu só localizar aqui... Falando um pouquinho da Enge, é, ela está espalhada pelo Brasil todo, então, a gente atua em todas as regiões do Brasil, é, geramos, comercializamos e transmitimos energia, temos quase 80 usinas de geração de, de energia elétrica, é, das quais 13 são hidrelétricas, ou seja, possuem obrigação de investimento em P&D, ah, e, além disso, duas linhas de transmissão que somadas a um cerca de 2.800 quilômetros, que também têm obrigação de investimento em P&D. Então, é, aqui eu mostro um pouquinho uh, como é que está uh, dividida a nossa receita, a nossa obrigação de P&D, para mostrar que é um, um número, um valor relevante anual, esses 19 milhões e meio que aparecem ali no centro do gráfico, representam o 0,4% da Hall, é, do nosso grupo econômico, e chamar a atenção também, destacar que 61% desse valor ele está concentrado em uma única empresa, ou na verdade uma série de usinas que estão dentro do, do, do chapéu da Engie Brasil Energia. Mais adiante, eu vou mostrar a relevância disso para vocês. Tá? É, aqui, a gente traz a tabela com todos os KRs que estão sendo considerados para o cálculo do Ampere, mas eu queria chamar a atenção principalmente para três é, pontos, três KRs. Né? O primeiro dele, é, deles é o KR4, que trata do percentual financeiro retornado como... É, resultados dos portfólios de P&D, quando a gente olha para a meta de 1% em retorno financeiro, ela inicialmente pode parecer inofensiva, é um número pequeno, mas a gente tem que levar em consideração que, em geral, as empresas de energia elétrica, elas não têm no seu DNA o viés de comercialização de produtos, de inserção de produtos no mercado. Então, isso é uma tarefa que deve ser, na nossa, no nosso entendimento, uma coisa gradual, gradual. Né? E, além disso, quando a gente fala de ROI especificamente, talvez a gente esteja limitando um pouco as possibilidades. E aí, a nossa sugestão seria considerar, além dos resultados financeiros propriamente ditos, também os, os custos evitados e redução de custos. Passando para o KR5, sobre o aproveitamento dos projetos e ações de perder nas empresas de energia elétrica, não ficou exatamente claro para gente como é, qual é a definição é, ou qual é o conceito de projetos em aproveitamento né ah, e também uma outra um outro ponto é, que a gente precisa ter claro é como vão ser tratados aqueles projetos cooperados é, ou desenvolvidos é, sob o ponto de vista de grupos econômicos né se a gente vai dividir essas, essas eh, os atributos e, e os resultados desses projetos. Né? Então, especificamente falando, como a gente tem, talvez, um projeto sendo desenvolvido dentro de um grupo econômico, ele normalmente, o resultado ele é aplicado em uma usina, em uma empresa. Como é que eu vou considerar isso eh, ao final, né? para a medida do, do, do PQI? Uh, e um último ponto que eu queria destacar aqui, nessa, nesse slide, é, diz respeito ao percentual de recursos de terceiros, né, ou as contrapartidas financeiras que entram nos projetos. É, é uma meta de 10% de contrapartida é, financeira. Uh, o que a gente sugere aqui é que sejam também consideradas as contrapartidas econômicas, porque se a gente está incentivando a, a entrada maior de startups é, e outras é, empresas que talvez não tenham capital econômico, é, financeiro, é, talvez isso seja uma tarefa um pouco difícil. Tá? Então, essa é a sugestão. E, por fim, eu queria destacar aqui, especificamente, um, um parágrafo que aparece no, no, na minuta do Pequi, é, que fala da divisão exatamente dos resultados. Né? É, na última linha, ali, a gente fala que, que os resultados não financeiros devem ser divididos de comum acordo entre as partes. Quando a gente olha para os KRs que falam de, de resultados não financeiros, a gente tem esses KRs 2, 5, 14 e 16. É, da mesma forma que eu já falei anteriormente, vai ser bastante difícil a gente arbitrar é, para qual empresa é, de um grupo econômico, pensando que, normalmente, é, as empresas do mesmo grupo, elas é, atuam financiando um mesmo portfólio de projetos. Então, como é que eu vou... É, o esforço gerencial que eu teria que ter para fazer essa divisão seria enorme, e talvez até inviável. A nossa sugestão aqui é que sejam considerados uh, os resultados não financeiros uh, igualmente divididos para todas as empresas participantes dos respectivos projetos. tá? É, eu termino aqui, é, agradeço de novo a oportunidade e digo que é, até o prazo regulamentar, dia 22 agora de maio, a ENGE é, deve enviar as nossas contribuições é, formalmente à agência. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Agora sim, passamos ao vídeo do senhor Vanderlei Afonso, representante da Enio Brasil. Bom dia a todos. Em nome do Grupo Enel Brasil, parabenizamos a ANEEL pelo trabalho de modernização da estratégia de inovação do setor elétrico e destacamos contribuições relevantes para melhorias na proposta apresentada. Ressaltamos a importância da revisão dos temas estratégicos da ANEEL, principalmente no cenário de modernização do setor elétrico brasileiro. A ANEEL inspirou-se na metodologia da Agência Internacional de Energia, fato que é muito positivo. Contudo, o Brasil possui temas que são específicos do nosso país e que os recursos do PDI poderão colaborar para resolvê-los. Sabendo disso, o Grupo Enel sugere as seguintes contribuições em tela. A primeira delas é a revisão do tema estratégico 6, no qual este tema seja destinado apenas a tratar dos investimentos em tecnologias de fontes renováveis. Por outro lado, sugerimos a inserção do tema 8, dedicado exclusivamente à questão do meio ambiente e das mudanças climáticas, pois entendemos que os investimentos nessa temática vão além de projetos para fontes renováveis, como exemplo, o desenvolvimento tecnológico para a captura de carbono e mecanismos para a resiliência das redes elétricas. O segundo tema estratégico adicionado é o 9, focado em criação e desenvolvimento de sandboxes regulatórios, que tem como objetivo trazer inovações é, regulatórias e socioeconômicas no contexto de modernização do SEB e por fim o tema 10 de perda de energia elétrica que ainda é essencial e relevante no caso brasileiro por meio da inserção de novas tecnologias que possam colaborar para a mitigação do problema no SEB e trazer modicidade tarifária ao consumidor. Trazemos também contribuição sobre a proposta dos indicadores de avaliação do programa de inovação não está claro como foi considerado e analisado os resultados dos parâmetros atuais, que, não pode, que podem não estar bem calibrados, pois a metodologia de avaliação era no antigo cenário de PDI. Dessa forma, sobre os KR 4 e 5, neste momento inicial do plano estratégico, sugerimos a consideração pela ANEEL do termo potencial em suas metas. Isso ocorre porque alguns produtos ou serviços podem ainda não apresentar aplicação imediata, Consequentemente, não haverá um ROI disponível para avaliação, mas sim um cálculo de potencial. Sobre o KR12, sugerimos que o indicador seja apenas monitorado neste primeiro ciclo, principalmente pelo parâmetro atual de 21% indicado pela ANEL. E empiricamente, observa-se que as startups podem não alcançar os TRLs mais altos com tanta velocidade como é esperado, principalmente pela insegurança de investimento e outras questões burocráticas do nosso país para a área de inovação. Dessa forma, reforçamos que este indicador seja apenas monitorado neste primeiro ciclo. Sobre o KR13, sugerimos um ajuste da meta para 5%, pois a ANEL indica um parâmetro atual de 1, bem como deveria ser considerado as contrapartidas não financeiras, investimentos já realizados e recursos humanos. Sobre o KR14... Sugerimos que o número de titulações seja monitorado e para a meta do indicador seja considerado o um investimento financeiro em formação técnica e profissional. As empresas de energia elétrica conseguem apenas monitorar a capacitação técnica e profissional com os recursos de PDI. Além disso, quando o indicador considera apenas as titulações de pós-graduações, não está contemplando as formações técnicas e graduação, que são também relevantes ao desenvolvimento tecnológico e de inovação do país. Trazemos também importante contribuição sobre a glosa dos valores do PDI. Sugerimos que a glosa aconteça a partir de uma meta mínima estabelecida pela ANEL, que no caso sugerida é 85%, como podem ser vistos dois exemplos em tela. Assim, nossa proposta é que a ANEL siga com o cenário hipotético 2 como metodologia de glosa para este primeiro ciclo. A ANEL indica que as avaliações poderão ser trimestral, anual e quinquenal, mas não informa como serão realizadas e as atualizações em sistema que as empresas deverão realizar. Por fim, destacamos a necessidade de revisar o item 56 sobre os projetos cooperados, que determina uma divisão dos resultados dos projetos de PDI, o que poderá resultar em redução na colaboração entre as empresas, correndo o risco de desestimular um ambiente colaborativo e participativo. Por fim, agradecemos mais uma vez à ANEEL a oportunidade de participação. Reiteramos nossos votos de estima e consideração. Bom, agradecemos o vídeo enviado pelo senhor Vanderlei. Chamamos ao púlpito o senhor Rafael Moy, representante da CPFL. Bom dia a todos é, e a todas aqui presentes e o pessoal que está virtualmente conectado é, nessa audiência pública. Eu sou Rafael Moya, gerente de inovação do Grupo Cefel Energia, é, e gostaria inicialmente de parabenizar toda a diretoria da ANEL pelo trabalho e a equipe técnica aqui, que vem desde 2020 ou anteriormente, é, estudando formas de trazer disrupção para o programa de PDI, trazendo mais fomento à inovação que vá além da pesquisa e do desenvolvimento que a gente vê na academia nesses 20 anos do programa. Um trabalho é, duro e árduo, né, Paulo, que vocês tiveram nos últimos anos e que a gente vê pela proposta do próprio DI, até pelo PQ, o resultado, é, ele vai vir ao longo dos anos. É, espero que daqui 20 anos a gente esteja aqui falando que o 1% de retorno financeiro foi alcançado e superado, é, mas para isso a gente tem. É um caminho a percorrer, assim como o programa percorreu nos, nos últimos 20 anos. É, para a CPFL é uma satisfação é, participar e contribuir com, com o desenvolvimento do programa e com o uso desse recurso público. É, é uma honra, pessoalmente, e é com muito empenho, que a gente vai trabalhar para contribuir que os resultados aconteçam é, e que os projetos é, de pesquisa, desenvolvimento e inovação do grupo tragam resultados para a modicidade tarifária, para o melhor setor, para uma melhor prestação do serviço de energia elétrica, que é tão essencial a toda a população. É, gostaria de, de elencar aqui algumas sugestões verbalmente, né? a gente vai trabalhar na, na proposição e nas sugestões formais ali até o dia 22, é, de forma que consiga ser rico o suficiente para que vocês possam aproveitar é, e tão rápido deliberar em junho, para que a gente em julho, que já está logo aí, é, a gente passe a usar esse novo novo modelo. É, é muito importante, acho que o Lindenberg, o Vinícius aqui da, da Eletropaul trouxeram a previsibilidade é, do programa, então a sugestão inicial nossa é que nesse primeiro ciclo a gente é, faça um monitoramento e entenda como que é a correlação dos, dos 17 ou dos 9 indicadores, mas que a gente não faça nenhuma alteração nos indicadores que forem definidos é, a, a priori, né, antes do 1 de julho de tal sorte que a gente consiga ficar monitorando na empresa é, como que os indicadores estão caminhando e para onde está indo o nosso é, indicador de resultado final, e que lá em março de 29 na hora que a mandar a avaliação, a gente já sabe a avaliação, porque a gente monitora os projetos, monitora os indicadores e não haverá nenhuma nenhuma surpresa, nenhuma contestação, que é o que a gente entende o ser o objetivo da agência, é, ao eliminar a avaliação por projeto, e trazer algo objetivo, que são os indicadores. É, adiante, no KR2, é, a gente acha muito positivo essa, essa obrigação e esse incentivo mais formal de é, comunicarmos mais e fazermos mais vídeos, é, mas contemplo com a preocupação do Guilherme de não nos tornarmos uma área de comunicação na inovação. Na CPFL, hoje, a gente está com 53 projetos em andamento, isso daria um vídeo de um minuto por semana, é, e seria praticamente inviável. Acho que outra questão de empresas listadas em bolsas, tem momentos que a gente não pode fazer comunicação, comunicações estratégicas, as quais o, o, os projetos de inovação fazem parte. Então, a nossa sugestão aqui é fazer uma redução e te termos como objetivo anualmente é, o número de projetos que são encerrados. Então, projetos encerrados gerar um resultado, acho que a gente tem a obrigação de trazer e dar visibilidade a esses projetos. É de tal sorte, também, dois vídeos ali, anuais do portfólio com a visão da estratégia de como que a empresa pretende atuar no ano, no quinquênio, e um fechamento dos resultados. Também é que esses recursos sejam limitados a 20% da ação, é da mesma forma como é no programa de eficiência energética, e a gente vê muito mais resultado de comunicação acontecendo, e as empresas, quando necessário, fazendo investimentos adicionais. Para o KR4, é, a gente entende que o retorno financeiro ele é a ponta do iceberg. Então, é a última parte que a gente enxerga de um projeto de PD bem sucedido. Então, esse projeto, antes da gente ter o retorno financeiro é, da comercialização pelos institutos ou pelas startups, as empresas, primeiro, elas utilizam esse produto. E esse produto traz retorno financeiro, mas não mensurável em dinheiro que entra para a companhia, mas mensurável sim, É, por exemplo em aumento da recuperação de receitas de fraude ou de falhas na comerciais, redução de perdas técnicas por investimento em novas tecnologias, ou ainda redução da necessidade de alocação de equipes para fazer análise em sistemas que a gente consegue desenvolver com os projetos. Então, a nossa sugestão aqui vai num caminho de que a gente consiga atender o pleito né, da diretoria de ser auditável e fiscalizável, mas que isso possa, por exemplo, contribuir e estar conectado com é, o trabalho que a auditoria já faz ao final de cada projeto, a auditoria fiscal, financeira e contábil, que passe a incluir uma fiscalização sobre a declaração e o cálculo que a empresa faz é, nesses retornos. É tão difícil quanto ter auditoria, é ter um módulo único de calcular cada tipo de projeto, pode ter um tipo de retorno. Acho que a gente precisa trabalhar isso, para além do próprio DI e do PEQ, talvez a gente precise também fazer alterações lá no, nas regras do PPA, que ditam a auditoria. É, em tempo, a gente entende que esses resultados serão construídos ao longo dos anos, por isso eu já brinco que, brincando no início, daqui 20 anos talvez o 1% seja muito fácil, porque a gente começa agora uma plantação é, diferente de projetos, projetos faltados no retorno financeiro, que vão nos trazer retorno ao longo do tempo. Para finalizar, que eu estou estourando o tempo, é, no KR6, a gente queria sugerir que a ANEL tenha, como ela já pratica, né, chamadas estratégicas ou temas como Regulatório Sandbox, que tem uma linha que a gente puxa esses temas, quando eles acontecerem, para dentro do, do tema de estratégico. E, por fim, é, a sugestão de a gente vai contribuir com mais clareza em temas como o do KR5, a definição do TRL, regras de transição, questão dos resultados compartilhados, e, eventualmente, uma dilatação desse período de testes, até para a gente validar os sistemas e as ferramentas de comunicação e de, de mensuramento de resultados. Obrigado a todos, é, e, novamente, parabéns pelo trabalho a toda a agência. É, muito obrigada, Rafael. Agora eu convido a minha charana a Cláudia Barquete, representante da Abrat, para a apresentação do público. É só apertar aqui. o Bom, bom dia a todos. Em nome da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRATE, eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora dessa audiência pública e parabenizar a Anel pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo para aprimorar, aprimorar, incentivar a inovação no setor elétrico brasileiro. Gostaria também de agradecer pela oportunidade de apresentar aqui alguns pontos que chamaram a atenção do grupo de transmissoras aqui representadas. Um dos primeiros pontos, e mais simples, seria a inclusão, ao longo do PQI, do termo grupo econômico ao lado de empresas de energia elétrica. Essas empresas não desenvolvem projetos para suas concessões de forma individual, a uma única estratégia direcionada para um grupo econômico como um todo. Ou seja, onde está citado no documento empresas de energia elétrica, incluiríamos o grupo econômico. Os demais pontos à frente eu gostaria de trazer seriam é, em relação aos resultados-chave, os KRs que serão perseguidos pelo PDI Anel. Sobre o KR2, que fala do plano de comunicação do PDI Anel, gostaríamos de enfatizar que a elaboração de peças de comunicação é uma atividade custosa e requer dedicação de equipes internas das áreas de, de comunicação corporativa das empresas. Para um portfólio de projetos que pode facilmente passar de 20 projetos por ano, a realização de uma peça por projeto, mais uma peça a cada trimestre, demandará a reconstrução de uma área de comunicação específica para o PDI. Sugerimos, então, que seja reduzida apenas uma peça de comunicação audiovisual por ano, do portfólio de projetos e ações do PDI Anel, mantendo a meta de uma peça por projeto, assim como sugerido pela Anel. Em relação ao KR4, que fala em retorno financeiro como resultado dos portfólios de PDI, gostaríamos de pontuar que a apropriação de benefícios da eficiência de inovação em novas tecnologias já é levantada pela modicidade tarifária através das revisões tarifárias periódicas e deságios do leilão, não cabendo ao programa de P&D ser mais um elo fiscalizador para esse tema. Da mesma forma, é quase impossível, do ponto de vista contábil, destacar benefícios de inovação em processos de empresas para além da emissão de novas fontes de receita. Tampouco é papel do programa de PDI estabelecer alterações na estratégia de negócios das empresas. Como sugestão para aprimoramento desse indicador, a taxa de ROI poderia ser monetizada através de um relatório de estudo de viabilidade técnico-econômica, assinado, por exemplo, pelo representante legal da empresa, que formalize a redução de custos decorrentes de PDI-ANEL. Sugerimos também que o peso desse indicador seja reduzido, de forma a priorizar também outros indicadores relevantes para avaliação. Outro indicador que vemos como crítico para as transmissoras é o KR12. Ele prevê o um investimento de 50% dos recursos de PDI em projetos classificados com TRL maior que 6. Entendemos que é necessário para o desenvolvimento da inovação no setor elétrico o avanço na cadeia de inovação. Porém, é importante ajustar tanto a meta quanto a fórmula de cálculo da meta para que este avanço seja mais gradual ao longo dos demais PQs. Projetos com TRL acima de seis requerem uma capacidade industrial e comercial que nem as empresas de energia elétrica nem o próprio ecossistema de inovação brasileiro pode ter. Desta forma, adotar uma meta mais gradual permite o desenvolvimento do processo de adaptação necessário. Como última contribuição, como abrate entendemos que os temas estratégicos devem abordar também assuntos de caráter setorial. As transmissoras Hoje, em parceria com o Instituto Abrate e a própria ANEL, vem desenvolvendo projetos que terão grande impacto no setor elétrico e que não se encaixam nos temas apresentados no Pequi, como, por exemplo, o desenvolvimento do CAZT. Como contribuição, sugerimos, por similaridade, a alteração do tema estratégico 5, eletrificação da economia, para a eletrificação da economia e novo ambiente regulatório, o qual poderia abordar também. Projetos que trabalham em aprimoramentos regulatórios e setoriais, como Cias e T. É, esses são os principais pontos elencados pela BRAT, o qual serão posteriormente enviados por escrito no prazo da consulta pública. Obrigada. Obrigada, Ana Cláudia. É, eu gostaria de chamar agora ao púlpito o senhor Marcos Felipe, da Argo Energia, por favor. Bom dia, cumprimento a todos, a mesa, a todos os presentes, empresas do setor de energia. Me chamo Marcos, trabalho na Argo Energia, já estou há 10 anos no setor de energia, passando por distribuidoras e agora estou em transmissão. Vou discorrer sobre alguns KRs é, que, a gente que nós levantamos no estudo do novo PEQ e que entendemos que são importantes para é, o avanço do PEQ dentro do setor de energia. Falando um pouco sobre a Argo, nós temos é, em torno de 4.159 quilômetros de linhas de transmissão em 37 subestações, atuando em 10 estados. Fomos fundados em 2016 e hoje temos como sócio o Grupo Energia de Bogotá e a Rede Elétrica da Espanha. A gente, Nós focamos no, em alguns KRs principais. Como já mencionados anteriormente, nós temos o KR2, que trata sobre as publicações então, as publicações, a gente verificou que o número estava elevado em relação a todo o setor de energia elétrica. Então, entendemos que uma publicação de cada PQ, de cada empresa por ano, seria ideal para que é, conseguíssemos comunicar de maneira efetiva todo o programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação de cada empresa ou grupo econômico. Na parte do qr 4 a gente tem sobre a objetividade do cálculo percentual de 1%, que precisa ser aderente à realidade de cada empresa. Ou seja, se formos verificar o retorno financeiro, esse retorno financeiro deveria ser é, de uma maneira mais efetiva e se esse 1% estaria adequado à realidade de cada empresa do setor de energia. Ou seja, teríamos que ter um volume maior de dedicação de pessoas e evolução da, do próprio setor de P&D dentro das empresas para que a gente trouxesse esse 1% é dentro de todo o PQ das empresas. O KR12, né, falando sobre a questão do TRL maior ou igual a 6, nós entendemos que um TRL igual ou maior do que 3 seria o mais aderente para esse momento do PQ, pois é, ele traria uma evolução, ou seja, nesse primeiro momento teríamos um KR igual ou maior do que 3 e, a partir dos próximos, ou nos próximos anos, a gente faria uma evolução ou uma crescente relação a, esse, a, essa, a essa TRL. Para o KR13, a gente tem a questão de captura de parceiros de negócio. Então, essa não é a finalidade das empresas de energia elétrica, ou seja, teremos que criar e teremos que é, formar equipes internas para a captação de parceiros de negócio. Isso poderia trazer aí um número elevado de é, discussões internas para que esse crescimento e é, essa evolução, dentro da captura de, de parceiros, fosse fomentada dentro de cada uma das empresas. E, por fim, o KR12, que fala sobre o, a, a questão das titulações. Né? Entendemos que as titulações, ela KR14 e o KR16, né? o KR16 fala sobre as titulações e o KR14 é, também trata disso, publicações e titulações. A questão de titulações elas devem ter um peso relevante dentro do Novo PEQ. Hoje, o percentual é, aplicado ele está baixo, poderia ser um percentual maior. E a questão das publicações, é, elas dentro do, do Novo PEQ elas estão como meta ser igual à quantidade de projetos. Então, a gente sugere que seja em torno de 50% dos projetos que estão é, aplicados dentro do PEQ. Ainda resta um minuto. Por fim, obrigado. Muito obrigada, Marcos. É, a gente passa agora para a última apresentação enviada por vídeo do Sr. Hudson Mendonça, representante da MITREAP. Olá, pessoal. Sou Hudson Mendonça, líder do Programa MIT Libre hum. aqui no Brasil. O MIT Leap é um programa de aceleração de regiões do MIT, é, busca desenvolver regiões inovadoras ao redor do mundo. Aqui no nosso foco específico, a gente busca transformar o Rio de Janeiro em vale do silício de energia e sustentabilidade, né, ser uma grande referência para o Brasil como um todo, obviamente expandido para outras regiões é, através dessa metodologia. Além disso, também sou pesquisador do Labirintos da COP, editor executivo da Vertical de Energia da MIT Technology Group aqui no Brasil. É, minhas contribuições em relação ao PINQ é, vão muito no sentido de primeiro congratular a né, Nel pela visão é, arrojada, moderna. É, a gente tem conversado com os professores da MIT sobre o mecanismo de PINQ e né, ANEL e até o da INP também. e é, Eles ficaram realmente fascinados com, com a possibilidade de de protagonismo que o Brasil pode ter através principalmente desses mecanismos, né, além de, obviamente, outras verticais. E o que eu gostaria de contribuir é primeiro esclarecer o que o conceito né, de tríplice hélice que envolve o governo, corporações é, e academia, né, a tríplice hélice do Edscovitch, quando você fala de ecossistemas de inovação mais modernos, como o próprio MIT coloca, você tem que acrescentar dois novos stakeholders, que são as startups e os investidores. Você está na própria metodologia da Penta Hélice, que o MIT atualizou é, através do programa, então acho que vale muito a pena consultar e compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente está vivendo na ponta com a Melhor universidade de engenharia do mundo, né, que a gente tem é, aí como referência, tem apoiado a gente nessa nessa jornada. Né. Acho que outro conceito também interessante é o conceito de deep tech. Né, muitas pessoas consumem startups com aplicativos, com, com soluções né, para o consumidor, o né, que chama de B2C, mas na verdade tem muitos tipos de startups e uma delas, que é super importante para o setor elétrico, são as deep techs. Então, citando mais uma vez o Matias, teve a oportunidade de conhecer lá uma startup de fusão, ligada à fusão nuclear, que já recebeu mais de 2 bilhões de dólares de investimento, está revolucionando o setor de energia, e é uma startup de tech, assim como tem outras startups que são B2B, mas também no mundo digital, assim como vão ter provavelmente também aplicações que vão direto para o consumidor. Então o setor de energia ele é muito amplo, né, tem vários tipos de startup, e é importante é, perceber isso e, mais uma vez, acho que esse conceito também está bem representado na proposta do PEQI 2023-2028. É, outro ponto importante também é a abordagem do E3P, é, ela consegue dar uma olhada muito maior do que o projeto específico, também eu acho que é uma coisa super arranjada, porque isso consegue englobar ecossistema, o ecossistema de inovação, ou seja, ir além das reguladas, propriamente dita, a inovação ela vai muito além, dentro né, desse modelo, das empresas reguladas do próprio setor. Então, acho que também essa abordagem do E3P também consegue abarcar um pouco essa visão de ecossistema, que é uma visão super moderna, que tem é, alavancado as principais regiões inovadoras do mundo. É, eu acho também o conceito da da transição energética, também com o E3P, você consegue dar uma olhada um pouco mais mais abrangente. Né? O setor de energia ele é cada vez mais diferente. Tem outros atores que estão atuando, sistemas off -grid, com sistemas off-grid, com uma série de outros pontos que é preciso testar, fazer pesquisas e de desenvolvimento de novas tecnologias, para depois, obviamente dar subsídios para regulações, novos modelos, então, é, é, o próprio marco legal das startups, né, que autoriza o uso do, do P&D Anel e NP para investimentos de startups, também fala do sandbox regulatório, também é uma ferramenta super importante, então, também está tá super em linha. Né? E aí também fazer uma, uma provocação barra incentivo para a visão das universidades, né, e também com o meu chapéu universitário, com o chapéu governo também, é, é, é colocar que o papel da universidade né, é basicamente ensino, pesquisa e extensão, assim, esses três tripés aí, que gerar conhecimento novo, que é fundamental, mas também passar esse conhecimento novo e aplicar esse conhecimento novo em prova da sociedade. Né? E o um número que eu gosto muito também de citar mais uma vez do MIT, que a, tem, que a gente tem um relacionamento próximo, é um estudo que o MIT publicou em 2018, que mostra que as 30 mil empresas filhas, as empresas que nasceram das pesquisas do MIT, tem receita agregada de 1,9 trilhão de dólares, que é maior do que o PIB do Brasil. Então, tem muita possibilidade né, na transformação desse conhecimento riquíssimo, dessas pesquisas riquíssimas negócio negócios, lei de inovação, o novo marco legal de startups, todo o nosso arcabouço legal permite fazer isso. E eu acho que o Pequi também é, contribui positivamente para seguir nessa direção, ou seja, transformar esse conhecimento de ponta que a gente gera nas universidades brasileiras em negócios, em novos produtos, em receita, emprego e renda para a população. Então, acho que, que de maneira geral, né, eu vou entrar muito nos pontos específicos de cada item sugerido, mas eu acho que essa visão é mais abrangente é importante aí para a gente é, fazer um debate é, equilibrado sobre os próximos passos do, do PNB Anel, que é um super instrumento de, de apoio ao setor. Por então, é isso, pessoal, muito obrigado aí pelas contribuições. Bom, agradecemos o vídeo encaminhado pelo senhor Hudson e eu chamo ao público a senhora Rosita Prates da Associação P&D Brasil. Bom dia a todos. Obrigada pela gentileza do espaço. Uh, queria cumprimentar o Paulo Luciano e a Carmen. Em nome de todos os colegas aqui da ANEL. E a minha participação aqui é mais no sentido de trazer uma reflexão sobre o importante papel da ANEL no fomento à inovação no país. É, a gente tem acompanhado um, um movimento preocupante é, que vem acontecendo é, lá em Manaus, principalmente, no sentido de inclusive iniciar uma uma lei que proíbe a determinado equipamento de ser alocado na rede de energia. É, e aí nos causa um, uma preocupação enorme, porque essas soluções, elas são desenvolvidas para buscar trazer mais transparência, para buscar trazer mais... Uh, é, mais, maior gestão, maior controle, maior eficiência, e aí você se depara com uma iniciativa dessa do Legislativo lá do Estado. A PIDE Brasil é uma associação de indústrias de desenvolvimento tecnológico nacional e inovação. Dentro da nossa associação, são várias indústrias, de telecom, de segurança, de rede, de energia, de automação bancária, industrial, de semicondutores, o que nos move é o DNA agressivo de investir em P&D. Nós investimos em P&D 3,26% do nosso faturamento bruto e 14% do nosso faturamento em relação ao faturamento incentivado da lei de informática. A lei de informática é uma política que incentiva o investimento em P&D e lhe dá um crédito financeiro para trazer maior competitividade ao produto desenvolvido aqui no país. E aí você vê esse movimento, que nos preocupou bastante. Eu gostaria de deixar registrado que a gente tem um estudo corroborado pelo BNDES, que cada dólar de insumo importado, quando a tecnologia é desenvolvida no país, ela gera cinco, seis vezes mais riqueza para o país. Nós temos um estudo na PIB Brasil, que quando a tecnologia é desenvolvida aqui no Brasil, buscando solucionar os gargalos e problemas uh, uh, aqui do país, 85% de riqueza é deixada no país. Quando um produto é produzido, montado no país, ele gera 50% de riqueza. E quando ele é só importado, ele gera 28%, 30% de riqueza para o país. Óbvio, é um raciocínio lógico, que onde devem estar enviados os nossos esforços em desenvolver tecnologia no país, porque a gente tem maior geração de riqueza que nós adensamos mais a cadeia, nós geramos mais postos de trabalho diretos e indiretos. Então a gente precisa ter uma consciência clara de que P&D, inovação Investimento em pesquisa e desenvolvimento é absolutamente estratégico para o país. Artigo 219 da Constituição. O mercado interno é patrimônio nacional. Então, investir em pesquisa e desenvolvimento, pensando nos gargalos atuais, com o um olhar para o futuro, é absolutamente importante e estratégico. Um relatório da FAO diz que em 2050 nós seremos... O potencial fornecedor de 40% de tudo que o mundo produzirá consumirá de alimentos. Como nós deixamos de ser potenciais para sermos efetivos fornecedores de 40% de tudo que o mundo consumirá de, alim de alimentos? Capacidade produtiva, tecnologia, logística, adensamento da cadeia, geração de postos de trabalho retenção de superávit primário no país. Por isso, o papel da ANEL é absolutamente importante, para estimular, orientar, mapear o que está sendo feito com o funding, com o recurso orientado para a PID. E aí eu estou sentada lá atrás e aguardando o tempo inteiro que venha a informação... O que foi feito nos últimos cinco anos de PID, de inovação, de produto entregue para o mercado? Nas empresas da PID Brasil, a gente tem 75% das portarias 950 com reconhecimento de bem desenvolvido no país pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. A lei de informática tem o famoso RDA relatório demonstrativo anual que conhece o CPF o faturamento, o investimento em P&D, qual é o projeto, se é PPB, se é tecnologia nacional, qual o montante investido. Então, eu fico pensando assim, e todos os produtos, o que foi efetivamente colocado no mercado? O que não quer dizer que toda a pesquisa e desenvolvimento tenha a obrigação de fazer um produto, de gerar um produto. Mas é a expectativa. A expectativa é, sim, que se tenha um produto no mercado, resolvendo problemas estruturais, conjunturais, de gargalos. As perdas não técnicas, de 14%, nós precisamos ter objetivos claros de como reduzir no longo prazo essas perdas não técnicas. Como é admissível que 12% disso sejamos nós, consumidores? Então, quando, se, quando nós, consumidores, é que pagamos esse valor a gente fica quase que numa zona de conforto porque o consumidor não todo está pagando um bilhão e meio de dólares é perdido todos os anos com perdas não técnicas se nós formos avaliar nos próximos dez anos são quase 100 bilhões de reais que a gente teria de funding para tentar resolver questões estruturais o gato precisa estar na pauta toda todos os dias, recuperar o que eu, Mariazinha, estou pagando e o Zezinho não está pagando, é muito importante. Isso se consegue também, além com o planejamento quinquenal, que, na verdade, eu não vi nada objetivamente para perdas não técnicas, a não ser algumas questões muito pontuais de, de digital, digital voltado para IA, mas só IA como nós trazermos as perdas técnicas como uma agenda absolutamente presente, diária, para recuperar e dar equilíbrio e justiça de quem paga e quem não paga com tecnologia, é possível a gente apoiar isso? E em dez anos nós temos metas claras. Rosilda, eu preciso que você já vou já conclua. vou concluir, muito obrigada. obrigada. Então assim eu eu fico pensando assim que talvez a gente devesse ter uma clareza de que esse objetivo, de botar perdas técnicas o tempo inteiro, é absolutamente importante. Tecnologia é, talvez, uma, uma, uma oportunidade. Agora, isso que está acontecendo lá em Manaus, isso que tem um PL que está passando no Congresso, e talvez a ausência de manifestação mais clara em Metro e Anel, Deixando claro que não é o problema da tecnologia, e sim de, um, de uma questão mais política, vamos dizer assim. Então, enfim, fica, fica um, o nosso relato, nós nos colocamos à disposição, nós temos 55 mil pessoas empregadas, 10% disso na área de conhecimento. Nós nos colocamos à disposição das concessionárias, da ANEL e das empresas para encomendas tecnológicas. Muito obrigada. Bom, obrigada, Rosilda. Eu passo agora a palavra para o senhor Bruno Portela, da Fundep. Alô, alô. Bom, primeiramente, bom dia. Prazer a todos e todas. Uh, eu sou Bruno Portela, represento o time da Fundep, que é a Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Pesquisa da UFMG, e de outras 28 CTs em todo o território nacional. A nossa rede, em torno de 15 mil pesquisadores especialistas, e parabenizar todo o time da Anel, agradecer também pela oportunidade e participação de todo o ecossistema aqui nessa construção coletiva. A minha participação e contribuição ela é bem resumida, é, e vai mais de encontro à forma de execução dos recursos e, na essência, de otimização desses recursos em prol de soluções e desenvolvimento de desafios comuns é, e alguns desafios, inclusive operacionais, citados aqui já por algumas empresas. É, nós da Fundep, já há quase 50 anos... né contribuindo com instituições públicas e privadas, tanto na gestão quanto na execução e na prestação de contas, de recursos em prol da pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive recursos da própria ANEEL. É, e aí eu vou citar duas iniciativas como reflexão desse processo de execução dos recursos. É, a primeira delas é o Rota 2030, que, apesar de ter uma formulação, uma característica é né, um pouco diferente, algumas práticas podem ser bem aproveitadas na execução desses recursos, e o Rota 2030, que é um programa estruturante né, do governo federal, ele atualmente é distribuído em seis linhas temáticas, em breve teremos uma sétima linha, é, o volume total de recursos em torno de um bilhão de reais, é, e em prol da, do desenvolvimento da competitividade de toda a cadeia automotiva e esse recurso ele pode dobrar de tamanho, haja vista as contrapartidas econômicas e financeiras, tanto das empresas participantes, quanto das ICTs e as startups. Inclusive, esse foi um ponto também citado aqui. É, e o segundo programa é o Programa Empreendedorismo da ANP, a Agência Nacional de Petróleo e Gás, que, com a nova é, resolução né, do ano passado, permitiu é, a criação desse programa, ela concede a quitação antecipada da obrigação dos investimentos às petrolíferas e transfere a responsabilidade de execução né, a uma entidade gestora, por exemplo, a Fundep, que é uma instituição privada sem fins lucrativos, que vai cuidar de toda o plano operacional, reduzindo e otimizando os recursos, né, os esforços das empresas eh, e da própria ANEEL. Bom, e, obviamente, que todo esse processo né, de gestão do recurso, elaboração das chamadas, com base nos eixos estratégicos, né, a seleção das iniciativas, dos próprios projetos, além da prestação de contas, tudo isso é acompanhado por um comitê gestor composto por por representantes das próprias empresas e da própria agência reguladora. Essa também é uma, uma, uma outra iniciativa que pode elucidar e auxiliar no processo de execução dos recursos. Bom, e, finalmente, já concluindo a minha fala, prometi que seria breve, é, temos outras duas iniciativas que podem representar ferramentas de apoio a própria Aneel e as empresas, para alcançar os melhores resultados aí, ao longo dos próximos 5, 10 anos. Uma delas é a PNME, que é a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, a qual possui hoje em torno de 50 instituições, é, representantes aí, da quíntupla hélice, né, temos governo, empresas, ICTs, sociedade civil, startups, é, e, atualmente, os nossos esforços na PNME, eles estão direcionados à formação profissional, baterias, infraestrutura e novas tecnologias. E a outra iniciativa é o Verde Hub, que é um hub de inovações em energia limpa e renovável e que possui um ecossistema forte e crescente que atua em quatro pilares também. Geração de energia verde, armazenamento de energia, gestão de redes e mobilidade elétrica. Eu comentei que minha participação seria breve, dentro do tempo. Eu agradeço pela oportunidade, é, me coloco à disposição de todos para contribuir da melhor maneira e sigo à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Passamos agora a palavra para o senhor Edson Paulo, da UNP. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, a gente estive na outra na audiência anterior, né? e pretendo também protocolar, formular as nossas observações. Falo aqui em nome da Faculdade de Tecnologia. É, temos uma experiência aí de mais de 20 anos, né, desde a criação do Fundo Setorial, é, do Setor Elétrico, nós temos participado intensamente, esse recurso tem sido muito importante é, para a nossa pesquisa. né? assim como em várias outras universidades é, federais. Né? Eu vou destacar apenas dois pontos aqui que nos preocupam bastante. Né? É, esse objetivo estratégico, número 5, induzir para que pelo menos 50% dos recursos sejam investidos em projetos com TRL maior do que 6. Né? Isso aí tira 50% é, é, dos recursos que hoje né, estão indo para as universidades, e centros de pesquisa é, e pelo que está propondo aqui o, o, o Piqui, né, 2023-2028, é colocar esses recursos é, prioritariamente, né, em startups, né. E, então a gente gostaria de enfatizar a necessidade, né, de haver um maior equilíbrio, né. Eu não sei se as startups estão preparadas, né, para resolver os problemas complexos, né, que foram, né, que é o objetivo, né do P&D da ANEL, os problemas complexos né, do setor elétrico. Então, nos preocupa bastante né, essa, é, nessa esse objetivo né, de colocar 50% do recurso em projetos TRL, TRL 6. Né, como todos vocês sabem, o objetivo já foi, já foi falado aqui no objetivo da universidade, desenvolver é, é, é pesquisa, ensino é, e extensão. Né. Não necessariamente a pesquisa vai gerar um produto, né, ou pelo menos é, a maioria das pesquisas não são pesquisas com TRL 6. Então, isso nos preocupa muito, gostaria muito que isso fosse é, revisado. Né. E nessa linha também é, chama a atenção né, a, a Anel colocar como visão é, do seu planejamento estratégico né, é, ser referência mundial em inovação em rede, no setor de energia elétrica, criando startups. Né você faz uma vinculação direta aqui com a inovação. Primeiramente, isso está completamente desalinhado né, com os objetivos, ou melhor, com a visão da própria ANEL. A visão da ANEL tem a ver com o que a colega colocou aqui agora, qualidade da energia, qualidade dos serviços que as empresas do setor prestam à sociedade. Acho que os objetivos do planejamento estratégico da ANEL têm que estar alinhados com os próprios objetivos estratégicos da própria instituição. Ou seja, essa visão, por exemplo, do planejamento estratégico ser criar startups, é muito estranho isso. Né? Uma agência ter como, no seu planejamento estratégico, criar startups, como se startup fosse a solução para tudo. Né? E a gente sabe que não é. Não é startup é uma forma, né? é, um, é um modelo de negócio para determinados tipos de, de, de, de produto. Não é todo produto, toda solução que é viável ser desenvolvido é por meio de uma startup. Então, assim isso causa espécie né, ver que a visão, a visão da ANEL com relação à inovação é criar startups. É né, como se toda inovação obrigatoriamente fosse feita através de uma startup. Então, eu gostaria de enfatizar esses dois pontos né, que, para nós, é principalmente a questão da distribuição né, dos recursos. Isso significa, na prática, né, retirar 50% do que hoje é colocado prioritariamente, né, ou principalmente nas universidades, é, né, em projetos que a sua grande maioria não chegam né, até é né, isso é a nossa, a nossa natureza. É, então, é, gostaria de, né, de colocar aqui essa, essa fazer essa observação, né, que nós já fizemos na, na audiência anterior, e pretendemos também protocolar é, junto ao formulário. Muito Obrigado. Muito obrigada, professor Edson. Bom, encerradas as exposições, reitero que as apresentações e os documentos apresentados nessa audiência pública, bem como as contribuições enviadas à agência até o dia 22 de maio, por meio do formulário eletrônico disponível no site é, da ANEL, serão analisadas antes da tomada de decisão sobre a elaboração do Plano Estratégico com o Canal de Inovação PQ 2023-2028, do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEL. Mais informações estão disponíveis no site www.gov.anel.br/anel na, na área Participação Social. Agradecemos a participação de todos. Declaro encerrada essa audiência pública. Tenham todos um bom dia.